se eu falasse agora aqui gente, hoje eu ganhei uma Mercedes de presente a maioria se não quase todos pensaria, poxa podia ganhar uma Mercedes também, né eu nem ligo dele ter ganho não, mas poxa, uma Mercedes caramba, uma Mercedes poxa Difícil quem ganhar Mercedes, hein? Pô, eu queria Mercedes também, é. Torcer para a vitória dos outros é ruim. Porque pior que não acontecer na vida da gente, é acontecer na vida de quem tá perto de nós. O de longe a gente nem liga. É, se o Leonel Messi ganhar uma Mercedes, você nem fica chateado. Agora se seu irmão ganhar, dá uma vontade de... Hum, hum, hum.